Olá amiga, olá amigo, frente fria já saiu de São Paulo, mas tem alta pressão no oceano, carrega seus efeitos residuais para o continente quem sofre mais? O litoral, a capital, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba que mantém maior nebulosidade e umidade o dia inteiro e sensação de frio, temperaturas não passam dos 18 a 19 graus no litoral, com sensação de frio, muita umidade, garuas de vez em quando até tem períodos de melhoria mas o tempo não firma, no fim de semana melhora bem, entre a capital e o litoral períodos de melhoria principalmente no domingo com maior presença do sol. Temperatura no entanto não passa dos 20 graus tanto no sábado quanto no domingo, ainda frio durante as noites e madrugadas, agasalhos necessários. De qualquer forma, a chuva dá uma arrefecida aí entre sábado e principalmente o domingo, sai sol e as temperaturas menos aí é, chatas durante o dia, mais elevadas durante a tarde. Noites frias, não esqueça o agasalho. Um abraço a todos! Um aumento